Hey! Hey! hey Detetives e Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente, eu tô aqui com um novo vídeo de New Club Penguin com códigos do New Club Penguin. Então, hoje é Páscoa, né? Adoro! Feliz Páscoa para todo mundo. Eu comi um ovo bem gostoso. Eu já caguei, já botei tudo para fora. Ninguém quer saber. As coisas que eu falo em vídeo, na moral, saiu um novo código especial Páscoa. yesdrop Drop. It. Já vamos copiar e colar lá no nosso baú. Eu também fiz todos os códigos ontem. Se eu soubesse que ia lançar esse código, eu não teria lançado. E são quatro Inters, um coelho, pan é, pantufa de coelho, chapéu de coelho e fantasia de coelho. E o New Club Penguin adicionou um novo servidor, adicionou um, mais um servidor americano mais Nada. outro servidor espanhol. Então, quer dizer que Nada. o português vai estar vai tá vazio agora, porque Nada. Tá, todo mundo foi para os novos servidores, né? Então... Ô, oh, louco! Eu um selo. Eu não tô escutando o som do jogo. E tá tendo um evento de Páscoa no Farol. Aqui eles publicaram no Twitter. Deixa eu traduzir. Pelo Páscoa, lançamos um mini evento de Páscoa no Farol. E você pode usar esse código. Para alguns itens extra vantagem. Extravagante. <risos> Mas eu vou aqui. Deixa eu ver. Longue durante o evento do Olimpo. Ah! Adicionou novos selos? Hum... Não entendi esse Olimpo. Vamos lá pro Farol. E o pin tá aqui. Deixa eu ver um pin. O pin tá na mina, né, gente? O pin tá aqui, escondido. Pra que que colocar isso escondido. Quer fazer o clube pinguim difícil. É um copo. Hum, hum, hum. Vou beber alguma coisa. Ai, até que gostei. Até que é lindo. Que legal, cara. Acho que dá pra adotar o puff. Eu já tenho, né? Ah, não dá, não. eu não queria. Será que dá pra tirar alguma coisa? Ah, é bola de neve mesmo. Tem uma placa aqui. Acho que esse aqui não é do clube pinguim original, não. Eu não me lembro. Não, que ovão cheio de doce Halloween. Como assim? Não entendi. Ó, aqui tem Inter. Orelha de coelho. A banda, o farol. Ó, eu gostei dessas orelhas. Ah, normal, né? Não é raro. E eu tenho uma coelha, gente. É mó fofa, na moral. Adote um coelho. Eles são bichos silenciosos. E não gosta que fique correndo atrás dele, porque ele pensa que você tá caçando ele, tá? Deixa eles estressados. O cachorro fica correndo. Pegou um cachorro e o cachorro fica correndo atrás da coelha. Oh, coitada da bichinha Na moral Eu não gosto, né? Mas fazer o que? Eles ficam lá fora Aí não tem como pro, é, Ficar protegendo toda hora ela, né? Vamos ver o item que nós desbloqueamos Eu nem lembro mais que era, era o que? Pantufas Não, corpo Vamos ver corpo A gente desbloqueou essa fantasia aqui de coelho, né? Ô, oh, louco Ficou um por cima do... Ah, ficou até que bonito Qual foi o outro? Foi a pantufa, né? Então vamos aqui pros pés Foi verde? Foi a verde, né? Ih, fica por cima Ih, tudo bugado E o outro foi esse chapéu, né? Teve moedas? Eu nem... Gente, a tua memória é curta, desculpa. Acho que só tem toda hora eu clico nisso. Vixe, misericórdia, desliga a luz. Ai, o nosso coelho. Ai, eu tô eu gosto de coelho. Na hora, eu gosto de rodeador. Sabe por que tem tanto doce aqui, né? Não queria estragar a infância de vocês, mas coelho da Páscoa não existe. Tá? Beijo. <risos> tô brincando, tá, gente? Não. Beijo na.